Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pelo canal oficial do PT no YouTube, fanpage e demais redes sociais. Nesta oportunidade, como sempre acontece, nós estaremos discutindo um tema do interesse da cidadania. E também, evidentemente, não é um tema que não só interessa a cidadania, ao cidadão, mas que interessa também a organização da sociedade, como sempre a gente tem feito aqui no nosso Direitos na Rede. Eu estou recebendo muito honrado nesta oportunidade o acadêmico de Direito Luca Vinha, que é também o secretário da JPT do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto, recentemente reeleito. É com ele que nós vamos discutir a juventude no PT, o papel da juventude no PT, o papel da juventude na política, o papel da juventude na cidadania, o papel da juventude na vida. E, portanto, este será o nosso tema de hoje no Direitos na Rede. PT, Juventude, Política, Cidadania. Muito obrigado, Luca Vinha, pela sua presença aqui no nosso programa Direitos na Rede. Muito obrigado, Machado. Primeiro, eu queria agradecer ao Machado pelo convite. Esse programa aqui é um fundamental espaço, principalmente na região de Ribeirão Preto, de debate da cidadania e da voz aí para pessoas e para pautas que infelizmente acabam ficando de fora muitas vezes da mídia tradicional. Então, muito bom o trabalho que você vem fazendo, de conseguir nos trazer para debater e apontar as nossas demandas e as nossas pautas. É, eu queria me apresentar brevemente. Como Machado me disse, chamo Luca. Acabei de ser reeleito secretário da JPT aqui em Ribeirão Preto, num processo que dá continuidade a é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2018 e que, dessa vez, agora a gente vai ter a oportunidade de fazer um mandato cheio e a gente acredita que vai ser um mandato aí com muitas mãos, muitas pessoas participando e, principalmente, o um mandato com a cara do PT. Muito bem. Olha, nós eh, vimos aí na mídia agora há pouco o famoso e corajoso padre Júlio Lancelotti participando de um evento em que ele, envolvido com a, o movimento Levante Popular da Juventude, e que tem tudo a ver com a luta da juventude do PT. E eu queria então chamar aqui na tela o vídeo do padre Júlio Lancelotti. Mostra a bandeira que eles me mandaram, a bandeira do levante popular da juventude. Jovens, resistam, levantem-se e protestem contra essa ditadura econômica e esse neofascismo que destrói o povo brasileiro. Olha esse vídeo dá bem a medida do quanto que a juventude brasileira está se mobilizando, se organizando para fazer política, lutar por direitos, lutar pelo aprofundamento da cidadania, democratização do país e lutar por um país mais inclusivo, justo. Bonito esse vídeo, hein? Uh... Você que está chegando agora, nós estamos aqui com o acadêmico de direito Luca Vinha, que foi eleito recentemente secretário da JPT do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto. E neste cargo como secretário, eu tenho certeza que o Luca Vinha tem muita coisa para contar para a gente. Eu queria começar pedindo a você, Luca, que você nos explicasse aí... Onde é que se situa esse, essa secretaria da JPT, no organograma do PT? E o que, que, o que, que te motivou a uh, disputar esse, essa, esse cargo e agora a né, uh, exercê-lo a partir de, da sua reeleição? É, antes, Machado, eu queria só te pedir licença para saudar os companheiros do Levante Popular da Juventude, que apesar da gente não compor a mesma organização, eles são companheiros extremamente comprometidos na luta contra o fascismo bolsonarista, foram muito comprometidos conosco na luta contra o golpe em 2016 e estão aí comprometidos também na candidatura do nosso presidente Lula para o ano que vem. Então, apesar de não estarmos na mesma organização, a gente serra as mesmas trincheiras, lado a lado. Então, saudar aí todos os companheiros do Levante, que fazem um importante e fundamental trabalho de representação da juventude, principalmente no campo. É, respondendo a sua pergunta, Machado, nós assumimos a JPT em 2018, que são, foram cerca de quatro meses após a minha filiação, que ocorreu no final de 2017. Nesse cenário, a gente assumiu uma juventude que em Ribeirão Preto estava inexistente, tanto no PT quanto fora do PT. No PT, nós começamos o nosso trabalho em 2018 com duas pessoas, tínhamos eu e o João Bocaleto na época, que hoje nem é mais jovem, inclusive ele fica um pouco irritado quando a gente fala isso. É começamos É, com duas é um, é um senhor já, um senhor. <risos> é um senhor de 32 anos. É. Começamos com duas pessoas e a gente começou um trabalho muito forte de tentar reconstruir a juventude dos trabalhadores em Ribeirão Preto. A gente começou atuando com dois focos. O primeiro, internamente dentro do partido. Realizamos algumas atividades de formação política, começamos a fazer outras atividades para atrair jovens que já eram filiados... Começamos a fazer um trabalho, inclusive, para filiar novos jovens, e daí veio companheiros muito valorosos, como a famosa Gabriele Van Pelt, autora adovada no Bolsonaro. É, enfim, a gente, começamos a fazer um trabalho para fazer a juventude crescer. A gente teve algumas grandes conquistas ao longo dessa gestão. Por exemplo, aumentamos a participação do PT dentro do DCE da USP de Ribeirão Preto, que nós vencemos no final de 2017 e começamos a tocar aqui em Ribeirão Preto no início de 2018. Esse foi um processo muito importante para consolidar a JPT como a principal juventude da cidade e também muito importante para incentivar que outros grupos de juventude participassem aqui da nossa vida política em Ribeirão Preto, através da disputa com o DCE, que apesar de ser um, um ambiente de disputa, onde as pessoas tentavam eh, tirar o DC de nós, ou se não, de fazer oposição, foi muito saudável. E por que foi muito saudável? Porque a partir disso outros grupos de juventude começaram a participar. Agora, nossa estruturação da JPT aqui na cidade é muito interessante porque é uma coisa que passa pelo próprio Estatuto do PT. O que diz o Estatuto do PT? Muito simples. A JBT é basicamente um partido dentro do próprio partido, nós temos então secretário, nós temos uma direção, temos as pautas que a gente quer levantar, a gente respeita todas as proporcionalidades que o estatuto exige como paridade entre homens e mulheres na direção, participação de pretos e pretas também na direção de ao menos 30%, é, então nós temos uma estrutura que ela imita a estrutura do Partido dos Trabalhadores, porém com muita autonomia. E aqui que entra uma coisa interessante, que até 2018, nessa gestão que foi de 2018 até 2021, que foi uma gestão tapa-buraco porque não teve congresso, é, a gente assumiu a JPT com a missão única e exclusivamente de reconstruí-la, Agora a gente vai ser a primeira vez na história de Ribeirão Preto que vai ter uma executiva estatutária da, da JPT, através de direção que vai ser composta por sete pessoas, e a gente vai atuar desde pautas como Diretoria de Movimentos Sociais até Diretoria de Mulheres, Diretoria de Combate ao Racismo, Diretoria de Finanças, todas essas pautas que são importantes não só para o PT, mas para a juventude, sendo trabalhada internamente aí. Então, a gente pegou o um mandato tapa-buraco para conseguir fazer a JPT existir e hoje que a gente tem mão, tem perna, tem braço, tem gente comprometido não só com o partido, mas com o país que a gente quer, com a Ribeirão que a gente quer, a gente consegue tocar todos os projetos que a gente sempre gostaria de tocar, mas não conseguia antes. Muito bem. Então, em termos de pauta, Daqui para frente, você é a frente da secretaria da JPT no na cidade. Em termos de pauta, o que você elege, o que você sublinha, o que você enfatiza para essa a, a gestão é de quanto tempo? Quatro, quatro anos. anos. Para esses próximos quatro anos. A nossa principal pauta para o ano que vem é a construção de um cursinho popular dentro da sede do Partido dos Trabalhadores, inclusive quem está nos assistindo. A partir do próximo mês, é, recomendo e peço que acompanhem as redes sociais do Rede PT, do PT, da nossa vereadora do também, e da JPT, que a gente vai estar tá dando informações para participar da construção desse cursinho. Vai ser um cursinho no centro da cidade, ali na sede do PT, Vai ser um cursinho dentro do Partido dos Trabalhadores e com toda a estrutura para que jovens de classe mais baixa da sociedade e que têm o sonho de entrar na universidade consigam estudar, se preparar e prestar o vestibular com todo o nosso apoio e se tudo der certo, ser aprovados e entrar aí nessa vida universitária. Então essa é a principal bandeira que nós temos para o próximo ano, que é a construção desse cursinho e a nossa ideia é que ele comece a funcionar já a partir do primeiro semestre do ano que vem. Além disso, nós estamos organizando uma série de projetos de integração da juventude do PT com as juventudes do PT das cidades aqui da região. É, recentemente, o congresso que me elegeu foi um congresso unificado, onde todas as cidades aqui da macro-região é, participaram. E a gente pretende utilizar esse Primeiro congresso unificado para servir de base para uma relação futura aí, onde a gente consiga colabor se colaborar muito entre as juventudes do PT aqui na região. Isso vai desde a participação conjunta em atos, até mesmo a estruturação financeira de algumas questões da juventude do Partido dos Trabalhadores, como organizar produtos para militância, essas coisas. Além de a gente conseguir também se unir, se unificar, para quando possível é, organizarmos ônibus em conjuntos para ir para atos, para ir para congressos, organizar atividades de formação em conjunto, que essa é uma coisa que a gente já vem fazendo desde a nossa posse em 2018, que a gente tem o plano de intensificar a partir de agora, afinal não existe militante sem formação política, isso é algo fundamental. Enfim, são uma série de projetos e uma série de ideias que o objetivo é, primeiro, fazer a juventude do PT crescer, Segundo, fazer com que a juventude tenha um impacto social forte na nossa sociedade, auxiliando as pessoas, conseguindo construir pontes com a sociedade e também ajudando a crescer o Partido dos Trabalhadores. que A JPT é uma porta de entrada da juventude para a militância partidária, para a construção de um novo Brasil, de uma sociedade que a gente quer. Então, trabalhar no sentido de trazer a população que quer lutar por um país melhor, junto com Lula, contra o Bolsonaro, aqui em Ribeirão Preto. Muito bem. Quando a juventude no Brasil se organizou melhor e se envolveu mais politicamente, nós tínhamos um cenário de ameaça à democracia, que foi nos anos 60. E, ao mesmo tempo, era um tempo em que a juventude se levantava politicamente no mundo. Né? Os anos da contracultura, do movimento estudantil na França, eh, e que, e que contagiou praticamente né, boa parte do mundo, inclusive o Brasil. No Brasil, a UNE teve um papel importante na resistência contra a, a ditadura que se instalou entre nós em, em 64 é, Então, foi um momento de muita efervescência do movimento da juventude ali em torno da UNE, é, que tinha um nível de organização até interessante para aquele momento, e, e exercer um papel histórico. Está na história do país esse esse, a atuação do movimento estudantil nos anos 60 e que nós estávamos sob a ditadura. Vieram 21 anos de ditadura, 21 anos, portanto, de mordaça, né? e claro que o movimento estudantil no Brasil se desarticulou em termos de organização, os estudantes estavam aí, mas não podiam fazer grande coisa, e depois da redemocratização há 30 anos, é não se viu mais, né, aquele nível de efervescência, de luta e de organização do movimento da juventude no campo político como se viu nos anos 60. É possível falar que neste momento neste momento nós estamos vendo, né, um, você vê esse movimento levante popular da juventude, é ter um, ele tem um nome, uma nomenclatura sugestiva. Nós poderíamos dizer que a juventude, dentro da JPT, estamos vendo que sim, mas que a juventude, de um modo geral, não apenas reunido, reunida na, em entidades como a UNE, o etc. Podemos falar que a juventude brasileira, assim depois de 30 anos de... Desse inverno que foi a ditadura, etc. 30 anos de constituição, de redemocratização. Nós podemos falar que está havendo um despertar político da juventude, ou mesmo, para utilizar o nome do movimento, um levante da juventude, em vários campos, ligados ao MST, ligados à Via Campesina, ligados a outros movimentos sociais, ligados ao PT, etc. Tem essa efervescência nesse momento? E se tem... Por quê? O que que suscitou isso? Bem, primeiro que eu não concordo muito que a, gente passe, que a juventude passou 30 anos é, mais fraca. Vou dar um exemplo aqui. Movendo os caras pintadas, teve uma participação gigantesca da União Nacional de Estudantes. Gigantesca e provavelmente foi um dos grandes e principais para o sucesso e para a derrubada do Collor. É, além disso, a gente teve alguns outros movimentos que foram importantes historicamente, que foi a mobilização da juventude durante o impeachment da Dilma Rousseff, que os, a, se a gente pegar hoje as fotos dos atos e das mobilizações, arrisco dizer que quase metade das mobilizações tinham pessoas jovens, acho que esse é um, uma, é um chute possível, Porém, eu vejo que sim, nesse momento, a imobilização ficou ainda mais forte. E eu nem digo que é necessariamente por conta do Bolsonaro. Eu coloco isso antes na conta do Temer. E por que, que eu digo isso? Lá em 2018, no início de 2018, você teve o primeiro corte da educação e das bolsas de pesquisa é, a nível superior, que foi feita pelo ministro da Educação na época, era o... Nossa, eu não lembro agora. Enfim, o ministro do Temer, o primeiro ministro da educação do Temer, que logo depois saiu para buscar a reeleição, e ele anunciou um corte. Nesse corte, nós começamos o que foi chamado aí dos primeiros tsunamis da educação, lá em 2018, ainda no governo Temer. A gente organizou uma série de atos, uma série de mobilizações no país inteiro, e a partir dali eu vejo que foi o start para a juventude voltar a não só reagir à pauta política, mas a tentar pautar a oposição a esse projeto neoliberal que se iniciou com o Temer e que se fortalece com o Bolsonaro. Após é, o governo Temer, aliás, não após o governo Temer, durante as eleições, os jovens também tiveram um papel fundamental na, na campanha do Haddad, no, principalmente no segundo turno, eu vou dar um exemplo aqui de Ribeirão Preto, que pela primeira vez na história nós paralisamos o campus inteirinho da USP, todos os cursos, foram mais de 10 mil alunos que pararam de ter aulas por pelo menos duas semanas para fazer campanha contra o Bolsonaro no segundo turno. E foi uma coisa impressionante. Foram dezenas de assembleias, centenas de estudantes na rua, nas suas fazendas de panfletagem. Foi uma coisa que realmente ela não aconteceria em outros períodos históricos. E aconteceu com força. Em 2019, nós tivemos aqui em Ribeirão Preto novamente duas manifestações que são muito importantes. Por exemplo, o 15 de março, que nós levamos... 5 mil pessoas para as ruas, o que talvez tenha sido a maior manifestação de esquerda em Ribeirão Preto nos últimos 10 anos. E que duas semanas depois nós levamos mais 3 mil pessoas para as ruas também para protestar contra os cortes na educação do governo Bolsonaro. Eu vejo que hoje quem começou a mobilização com força contra o governo Bolsonaro foram os jovens. Quem começou, os primeiros que foram às ruas com força, com número, para protestar, foi a juventude. E o resultado a gente vê nessa nova geração de políticos que vai vindo, que chegou agora e que está se fortalecendo cada vez mais, que foi o um movimento nacional também. Eu lembro muito bem que em 2016 e 2014, 18 também, a pauta eram os outsiders da política, porém 2020 deixou claro que a pauta não é de outsider da política é de quem está na política mais uma nova geração de pessoas que estão aí dispostas a se dedicar à política e muito disso vem desse protagonismo dos jovens na luta contra o governo bolsonaro e também que foi contra o governo temer muito bem olha o, o nós tivemos né, um, um período de dormência do movimento da juventude, do movimento estudantil, que você pode situar mais ou menos entre o, o, o movimento dos caras pintadas, que foi até um movimento que projetou aquele que iria ser senador pelo PT lá do Rio de Janeiro. Lindbergh. Lindbergh Faria, que era presidente da UNE. Isso. Né? E aí você teve um período de dormência que vai ter um certo despertar no, no junho de 2013. É que o movimento, teve uma participação intensa da juventude e tal, pelo, do, pelo Passe Livre, pelo movimento Passe Livre e tal. Então, ali, olha, nesses quase 30 anos, a juventude ficou, digamos assim, entorpecida politicamente. Isto é uma coisa que, que de fato aconteceu. Uh, o que acontece agora contra Temer, contra Bolsonaro, contra a política de desmonte da educação, das bolsas, do fomento à pesquisa, etc., etc., eu vejo que a juventude está despertando para isso, é um momento mais reativo. Né? Mas em 2013 já teve ali uma, uma certa participação da juventude, que depois desandou, né? o movimento foi cooptado, acabou no... no no, no impeachment da Dilma. Né? E, então, você vê, o impeachment da Dilma, eleição, ascensão da extrema-direita, as políticas do Temer e do Bolsonaro, de corte de direito, de retrocesso, tudo, naturalmente eh, vir, iriam provocar a reação que, que de fato, provocaram. Né? A juventude está levantando, eu estou vendo. Né? É momento mais reativo. Mas ali, em 2013, já teve um momento espontâneo de luta de conscientização, de ameaça a direitos, etc. etc. Então, acho que essa, ali em 2013 já você pode situar ali um, uma um, digamos assim, uma raiz né, do que está acontecendo hoje é, com esse levante da juventude. E é um levante interessante, né, importante, aliás, e imprescindível para que a gente possa lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E o PT, a JPT, as JPTs do PT estão se relacionando bem com esse momento de levante da juventude, estão sabendo captar a energia desse momento, canalizar para dentro do partido e levar do partido para esses movimentos a energia do PT. Isso você considera, em Ribeirão Preto, você está me dizendo que vocês começaram em 2019? 18. 18. E isso cumpriu uma primeira etapa de organização, agora vem essas pautas e estou vendo que, que, de fato, isso está caminhando para isso. Mas o que eu queria te perguntar é, em termos gerais, por aí isso está acontecendo? Sim. O... A juventude do PT, primeiro, acho importante posicionar isso... Em números absolutos, é a segunda maior juventude do Brasil, atrás apenas da União da Juventude Socialista, que é ligada ao B É uma juventude extremamente numerosa e capilarizada em todos os estados da federação e seguramente em todas as maiores cidades e em muitas cidades pequenas também. É uma juventude que está extremamente presente, país afora. Ela teve alguns momentos, e daí eu vejo esse período de latência da juventude, ela muito entra no período até mesmo que o PT estava no governo. E daí é natural que a juventude estivesse latente por um simples motivo. Nos governos do PT, a gente tinha espaço para levantar as nossas demandas sem precisar protestar. Ora, programas como reorganização do ensino superior, aumento das bolsas de pesquisa, FIES, ProUni, é, Institutos Federais, a implementação de Institutos Federais, todos foram programas que são voltados principalmente para a juventude, embora não exclusivamente. E isso torna um momento positivo do país, um momento extremamente bom de várias conquistas, não tinha o que protestar, até porque tudo poderia ser conquistado conversando. Essa é um, uma coisa importante. A partir... E aí você pontuou bem, de 2013, que foi um movimento, hoje eu tenho uma avaliação, que foi a grande derrota que a esquerda no Brasil sofreu, tudo começou a dar errado em 2013, e daí você pode, você pode citar que até mesmo quem tomou o movimento foi um grupo de juventude, que é o MBL, quem tomou o movimento, pautou 2013, derrubou a Dilma, e colocou aí em prática o projeto neoliberal, um dos principais articuladores foi um grupo de jovens, o MBL. E a partir de 2013 até 2016, 2017, foi quando a gente começou a voltar a protestar com força, a se colocar politicamente, porque não, a gente perdeu aquele espaço, o espaço de que estava tudo bem, o espaço de que o país estava bem. A partir dali o país não estava mais bem, a gente precisava voltar a se colocar. E a JPT, ela cumpriu o seu papel, como cumpre até hoje, e hoje ainda com mais força. Ali naquela época foi realizado o quarto congresso, no quarto congresso nós reorganizamos a JPT a nível nacional, e agora a gente está organizando aí o quinto congresso nacional, que era para ter acontecido no ano passado, mas por conta da pandemia ele foi postergado, mas é um espaço que ele é muito grande, muito grande. Só de número de delegados, a gente vai ter mais de 10 mil delegados jovens de todo o país. Então, é um congresso grande, forte e que mostra que a juventude do PT está organizada não só em Ribeirão Preto, não só em São Paulo, mas por todo o país e por todos os estados. A sua JPT, que você secretaria hoje, ela é, é um, um órgão... Do diretório do PT de Ribeirão, não é da Macro. Cada diretório tem a sua JPT. Inclusive a Macro tem a JPT da Macro. Da macro. E, e nessas JPTs, é, você sente essa efervescência que tem em Ribeirão Preto? Sim, sinto. É, como eu disse no começo do programa, o congresso que nós tivemos aqui, ele foi conjunto com outras cidades. É, e é muito, muito, muito bonito ver o trabalho que tem sido feito pela juventude aqui na região, Sim. que vai desde a atuação como a construção de cursinhos populares, participação nos atos, é, até mesmo direção do partido, vou dar um exemplo aqui do nosso lado, Sertãozinho é presidido por um jovem, que é o Gabriel, que é um excelente companheiro, excelente dirigente partidário, e que veio da secretaria da JPT e hoje preside o diretório. Nós tivemos eleição de diversos parlamentares jovens. Aqui em Ribeirão Preto tivemos a Dudidalgo, em Araraquara a Tainara, que é aí outra grande companheira. A Filipa. Nós tivemos também diversos jovens disputando. A Fabi também, Araraquara. A Fabi é Araraquara. Veio da juventude. A Paula em Jabuticabal. Paula em Jabuticabal, tivemos o Bruxelas, candidata a prefeito lá em Franca. Então você teve aí uma grande participação da juventude. Nas eleições, muitos com sucesso e muitos que apesar de não terem tido sucesso eleitoral, tiveram o, o sucesso de uma construção partidária séria. Que conseguiram mostrar que o jovem ele não só serve para dar número em ato e para dirigir ato, mas também para dirigir o partido e disputar é, eleições para ganhar. Uhum. Muito bem. Você que está sintonizando agora, nós estamos aqui no nosso programa direitos na rede, pelo canal oficial da Rede PT, também pela fanpage Antônio Alberto Machado e demais redes sociais. Eu estou conversando com o acadêmico Luca Vinha, que foi reeleito recentemente secretário da JPT em Ribeirão Preto. É com ele que nós estamos discutindo... O papel da juventude no PT, o papel da juventude na política, a organização da juventude e o, as pautas, o futuro da juventude nessa luta toda. O, Luca, eu queria te fazer uma pergunta. Eu as, já ouvi dentro do PT a locução Transição Geracional. O que, que é isso? É, a gente sabe que é algo que está ligado a essa efervescência da juventude dentro do PT, esse levante, digamos assim. Mas o que, que a gente designa rigorosamente com essa locução, transição geracional dentro do PT? Eu, toda vez que a gente fala em transição geracional, uhum. eu lembro de uma crítica que é muito feita internamente no PT e fora do PT também, críticas ao PT, Uhum. De que o PT não soube preparar novos quadros e novas pessoas para assumir. E para mim essa é a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida. E por que, que eu acho isso a maior bobagem? Porque quando fala nesses termos, é como se a transição fosse algo planejado uma transição geracional planejada em que você tem aí o um, um partido abrindo mão de alguns espaços uhum. para deixar os jovens entrar. E isso é uma grande besteira porque as coisas não funcionam assim. Espaços políticos, eles não são cedidos, eles são conquistados. E eu vejo que se lá atrás não tiveram novos quadros assumindo, que também nem é mentira, porque tivemos sim novos, nem é verdade, quer dizer, porque tivemos sim novos quadros, o que a gente está vendo hoje é simplesmente o jovem reivindicando mais espaços dentro da direção do partido. E daí vou dar exemplos. Agora a gente tiver, tivemos a disputa dos setoriais, a gente teve, na Secretaria de Mulheres, Fecurti disputando, uma jovem que foi vereadora eleita em Guarulhos com 20 e poucos anos, Secretaria LGBT, temos o Marcelo, que também aí disputou bravamente uma secretaria e conseguiu sair vitorioso. É, a gente tem aumentado a participação. Então, o que é, que é essa transição geracional? Transição geracional nada mais é do que o jovem organizado ou a nova geração organizada e conseguindo disputar de igual para igual com quem estava lá. E não necessariamente pode ser jovem, podem ser pessoas que chegaram agora no partido ou que já estavam no partido e não eram tão próximas e que hoje também estão entrando nesse bloco de novos dirigentes. Então, para mim, transição geracional é simplesmente algo natural que acontece e no PT está acontecendo com mais força agora. Mas sempre aconteceu em sempre alguma aconteceu medida. Sempre aconteceu em alguma medida e ela sempre é uma conquista da juventude uh -huh. ou da nova geração. Não é um espaço cedido. Esse é o erro quando se fala de transição. Você não tem que preparar ou abrir espaço para o jovem. O jovem vai vir, o jovem vai chegar e ele vai conseguir fazer isso batalhando pelo seu espaço, conseguindo seu espaço e é inevitável. Essa é a grande verdade. A transição vem uma hora ou outra, queira você ou não. É natural. Natural. Como diz o poeta, o novo sempre vem. O... Luca, eu queria falar um pouquinho do futuro. Pode uhum. ser? Ou você gostaria de esclarecer algum outro ponto disso que a gente veio trazendo até agora? Gostaria de reafirmar alguma coisa? Olha, eu acho que se eu for reafirmar alguma coisa... É aquilo que eu falei no início do programa. A gente assumiu um trabalho com duas pessoas e hoje a gente tem dezenas. Então, se a gente vai falar de futuro agora, eu estou muito otimista. Muito bem. Olha, a gente sabe que o mundo, a humanidade, está num momento de transição. Uma transição para um mundo definitivamente... Tecnológico, digital. Uh, nós falamos até na geração dos millennials. Você é dessa geração, dos millennials? Os nascidos nos anos 90, por aí, né? Acho que é por aí. É por aí. Ou já estou na próxima também, não sei. É. Então, é uma geração que está, na, que nasceu, é a primeira geração deste mundo assim, revolucionário em termos de tecnologia, em termos de, de revolução digital, que tem impacto no comportamento e tem um impacto, um impacto às vezes é, negativo na política. Como a gente tem vários exemplos aí no mundo da tecnologia, no mundo da internet, no mundo da manipulação da vontade política no mundo da, da interferência no resultado de eleições, né, nesses espaços todos a tecnologia que é um, uma grande descoberta da humanidade tem também seu preço, né? E vem por aí muita coisa nova hoje, né? No Congresso Nacional está sendo não, no Congresso Nacional em Brasília está sendo leiloado o o, o 5G. a, a os, os pacotes da tecnologia 5G, a quinta geração da, da internet, que dizem que será uma, uma, um, um, um, um salto, uma transição revolucionária. E os jovens serão especialmente, todos seremos afetados por isso, mas os jovens serão especialmente impactados por isso e já vivem né, esta essa realidade desde que nasceram, portanto, supostamente, estariam mais familiarizados com ela e mais aptos a lidar com essa realidade. Serão impactos importantes no direito, na cidadania, na, na política. Vocês, jovens da JPT e dos movimentos de juventude que se articulam com a JPT, tem um olhar especial para essa nova realidade que vem por aí? A gente começou um debate muito sério, muito, muito, muito, muito sério, com os impactos das novas tecnologias na juventude trabalhadora. Esse é um debate que já vem há cerca de três anos, que ele gira em torno principalmente do advento aí da Uber e do iFood. Por que, que esse é um debate importante nessa seara tecnológica? Porque a gente, na última advento tecnológico importante, que foi o 4G, que abriu as portas para impulsionar esse novo método de relação de trabalho, que é a relação de trabalho que, para a empresa, ela é inexistente. E os principais vítimas desse, de todo esse processo foram os jovens. São aquelas pessoas que entraram aí no mercado de trabalho cedo e conseguiram trabalhar numa Uber ou no iFood da vida. E, porém, há um trabalho extremamente precarizado, sem nenhum direito, sem décimo terceiro, sem férias. Até mesmo se você sofrer um acidente trabalhando para uma dessas empresas, você não, teria, não receberia nada, absolutamente nada. Então a gente começou já o, o debate acerca da tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal. Na parte do bem, as oportunidades que a gente tem de educação dessas novas tecnologias, as oportunidades que a gente tem de integração das diversas regiões do país, e que inclusive até hoje nós temos regiões que não tem nenhuma cobertura de celular em 2021. É, e o 5G pode ser aí uma das soluções até para esses espaços. As oportunidades de integração social através das novas redes sociais, de comunicação, e até mesmo de atuação política. Porém, a gente também não pode deixar de olhar para os impactos negativos dessas novas tecnologias. E a precarização do trabalho ela é uma das principais. É, uma, é gigantesco o que aconteceu a partir do 4G e que a gente tem aí o receio de que também aconteça no 5G. O que é muito importante o que torna esse debate ainda mais importante, para não deixar o que aconteceu ali atrás acontecer novamente, que ainda está acontecendo. Nesse sentido, acho que até é interessante entrar no seguinte debate, o que é a é pauta de juventude? pauta de juventude é absolutamente tudo, absolutamente tudo é pauta de juventude. Emprego é a pauta de juventude, renda é pauta de juventude, estudo é pauta de juventude, qualidade de vida é pauta de juventude, saúde é a pauta cultura, de juventude, saúde. cultura, saúde, absolutamente tudo. E a gente co comete um erro, às vezes, nos movimentos de juventude, de focar a juventude no movimento estudantil. Sendo que nós temos jovens que trabalham, jovens que não estudam, jovens que não estudam e não trabalham, que é a famosa juventude nem-nem, que hoje é uma massa de milhões de jovens no Brasil, que nós precisamos urgentemente apresentar uma solução enquanto sociedade, porque senão vai ser uma geração perdida, perdida no sentido de oportunidade de emprego, perdida no sentido de conseguir ter aí uma ascensão política e cidadã, de conseguir entender o seu papel à sua volta. É, desculpa ter me entendido, é que esse é um debate que leva para muitas áreas. Eu gosto muito desse tema da tecnologia e de todas as barreiras que elas nos permitem atravessar e as novas barreiras que acabam se colocando. E a questão do emprego é uma coisa muito séria e que, infelizmente, o 4G ah, meu... ele trouxe também uma precarização do emprego que a gente precisa fazer o debate também agora em torno do 5G. E o 5G... Está no, no, assim, no, no bojo, no cerne de uma revolução talvez mais intensa, mais profunda, porque não é, simplesmente, uh, não é simplesmente internet mais veloz. O 5G, dizem, será o grande passo para que a chamada inteligência artificial, a internet das coisas, o impulso na automação, né, seja de fato mais impactante Se estenda pelo mundo todo E portanto Se isso for verdade, como parece que é né, Que a inteligência artificial Terá a partir daí um grande salto Vai ligar as coisas Vai intensificar, por exemplo, consumo Você pode ter uma geladeira em casa Que avisa que está acabando algum produto lá E que faz mais Compra o produto Você pode deixar isso programado Isso é um negócio maluco e dizem que a inteligência artificial, na medida em que se aprofundar, ela será capaz de aniquilar 50% das profissões que existem hoje. Não, não devemos ser alarmistas, não há uma data para isso, né? talvez a partir de 2025 a gente projeta, Projeta-se isso, a gente começa a sentir melhor isso. Então, uma revolução que viria aí no âmbito da, da, da embalada né, pela geração 5, né, o 5G, uh, não seria apenas a precarização do trabalho, seria a aniquilação de muitos postos de trabalho. É algo que se aprofunda num corte assim vertical e muito e muito intenso, né? muito impactante e que vai explodir na juventude millennials, nesses que nasceram e que estão nascendo. Não é na nossa geração, por exemplo, que já se fez é, no, âmbito, no campo do trabalho, já realizou tudo, tudo isso, etc. São os jovens que precisam dessa perspectiva. Né? Então, eu pergunto a você que é especialmente atraído por esse tema, por esse assunto. Você, eu, ou vocês, no âmbito do coletivo, da coletividade, vocês se assustam com essa possibilidade que a gente vê toda hora aí nos livros sobre inteligência artificial da aniquilação de 40, 50% das profissões que nós conhecemos hoje. Isso é, isso é algo, digamos assim, não quero ser alarmista, apavorante, é preocupante? Eu... Responderia da seguinte forma, primeiro, que de forma alguma nós somos contra o progresso e a ciência, pelo contrário, eu acho que novas tecnologias têm que vir, são bem-vindas e são fundamentais para o nosso progresso enquanto sociedade. Porém, é aquele negócio, todo bônus tem um bônus. Nesse caso, sim, eu vejo um sério problema nessa aniquilação de postos de trabalho e por que, que eu vejo como um sério problema? Porque, beleza, vai aniquilar trabalho ao mesmo tempo que vão criar novos tipos de trabalho. A questão é que vão aniquilar trabalhos de baixa especialização para criar postos de trabalho de altíssima especialização. Desenvolvimento de softwares, tecnologia da informação, todas essas coisas que você não consegue simplesmente <risos> chegar e fazer. Enquanto isso, você vai estar tá ali atacando empregos que eles são de especialização mais baixa. Então eu vejo que a gente precisa ter um debate sério sobre educação. É um debate que precisa passar. Que senão nós vamos ter aí uma sociedade ainda mais desigual. Porque no futuro, agora tem impressora 3D até que constrói casa. Então não vai ter mais um pedreiro, não vai ter mais um servente de pedreiro. É, e é uma realidade que vai acontecer, a gente vai caminhar para não ter uma série de profissões, porém, se a gente não trabalhar enquanto sociedade para criar novos postos de trabalho e qualificar a nossa população para conseguir ocupar esses postos, e qualificar não só o filho do rico, colocar o jovem pobre na universidade, o jovem periférico num curso técnico, num curso superior, para conseguir ocupar essas vagas, a gente vai estar tá cometendo um erro muito grande, que vai ter impactos em gerações futuras que virão aí durante muito tempo. É, eu defendo o, a, a implementação de novas tecnologias, mas infelizmente hoje a gente tem um governo que não tem menor compromisso com a educação, então a gente vai estar tá caminhando para uma divisão social, um, um espaço aí entre, entre ricos e pobres cada vez maior que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito para evitar. Vai ser uma aprofundação do que já aconteceu agora com o próprio Uber, que você teve a Lava Jato, que destruiu uma série de empresas, desde a indústria náutica até a indústria civil. 4 milhões de postos de trabalho. 4 milhões de postos de trabalho direto. Inclusive, meu próprio pai é um dos desempregados da Lava Jato, ele era engenheiro, é engenheiro ainda. É, e hoje está todo mundo trabalhando o quê? Uber, iFood, não é nem trabalho, gente, é sobrevivência. Trabalhar 20 horas por dia para chegar no final do mês, quiçá fazer 2 mil reais? É uma situação extremamente preocupante. E que a gente, enquanto sociedade, não conseguiu ainda dar uma resposta para isso. Então me pergunto como que a gente vai conseguir combater esse 50% aí de desemprego possível? Não sei, não sei. Eu sei que a gente precisa investir em educação, mas infelizmente no Brasil que está hoje não dá para fazer esse debate com seriedade. Certo. Mas no âmbito da juventude, essa preocupação futura aí, ela está entrando já. Vocês Sim. andam pensando nisso. Os debates principais hoje da juventude, eles são educação, emprego e renda. Uhum. Emprego e renda é fundamental, até porque os índices de desemprego uhum. entre jovens é maior do que em outras faixas etárias. Uhum. E aí a gente corre o risco de ter uma geração que, olha, vamos pegar uma pessoa que ali a partir do golpe em 2016 estava com seus 15, 16 anos, começando aí quase na vida adulta. Ela chega num país em que ela não tem vaga em universidade. Ela não tem mais é, FIES, que cortaram para... Já chegamos em 780 mil vagas, agora vão ser apenas 90 mil vagas uhum. a partir do ano que vem. O Enem, cada vez mais caro e com redução no número de universidades que aceitam. Estamos com o um risco de voltar a ter que fazer aquela peregrinação de vestibulares uhum. que só filho de rico consegue pagar. Uhum. Não tem curso técnico. Os institutos federais sendo desmontados. Não tem oferta de emprego. Como que o jovem adulto vai começar uma vida? O jovem adulto pobre ou de classe média baixa. O rico consegue, a herda está ótimo. Como que o pobre começa uma vida nessa conjuntura, nesse país, nessa construção? Então, o debate hoje do emprego e de renda é central. Central no movimento de juventude, central no movimento estudantil. Muito bem. Olha, eu estive conversando aqui com um acadêmico de Direito, já quase advogado, porque já foi aprovado na primeira fase da OAB. Uh, Luca Vinha, que é o secretário da JPT de Ribeirão Preto, reeleito recentemente. O papo estava tão bom, foi tão bom, que passou depressa e nós estamos já sobre a hora. Então, eu queria devolver para você a palavra, ô Luca... Para você fazer as suas considerações finais e espontâneas que você acha que merece ser feitas eventualmente algum assunto que não tenha abordado, fique à vontade. Claro. É, novamente, agradecer o espaço, a oportunidade. Fico muito feliz da gente conseguir mostrar o trabalho que foi feito nesses últimos anos e mostrar também o que a gente pretende fazer a partir de agora. Novamente, eu estou otimista com o futuro da JPT, da JPT eu estou extremamente otimista, porque na política o segredo é grupo, o segredo é ter pessoas ali comprometidas com a mesma causa e que querem ah, conquistar algo, atingir algo. E grupo a JPT tem, temos grupo, temos número, temos pessoas comprometidas com o Brasil que a gente quer. Então a gente tem um futuro aí muito promissor pela frente de construção partidária. E também um dever histórico, como a gente bem entrou aqui nesse, nesse programa, que você tem aí um futuro que você tem um risco de desemprego, você tem um risco de poucas vagas em universidades, você tem um risco de não darmos uma solução para a juventude nem nem, que nem estuda e não trabalha. Então, a gente tem um dever histórico hoje de não só atuar para o PT crescer, para o Ribeirão Preto melhorar, para a juventude do PT é, ela estar mais atuante. A gente tem também um dever de pautar debates na sociedade para tentar ajudar a solucionar essas grandes questões que a gente está trazendo aqui hoje. No fim do dia, a política é isso, é identificar o problema e construir coletivamente uma solução. E hoje a gente tem o um dever histórico de trabalhar para chegar nessa solução. E hoje, hoje, a principal solução de curto prazo que nós temos é começar tirando o Bolsonaro da presidência da República. Tirar o Bolsonaro seria aí um passo gigantesco. E o e... próximo passo? O próximo passo você sabe, né? <risos> Não nem dizer. Eles inclusive são comitantes. Sai Bolsonaro, entra Lula. É, e e deve... tem que garantir a posse do Lula garantir e a, a governabilidade do Lula. Exato. E garantindo isso, a gente consegue, pelo menos, voltar a construir universidades sérias, a gente consegue voltar a debater o maior investimento do Estado em infraestrutura, em educação, em saúde, que inclusive quando a gente fala de investir em educação, saúde e tudo mais, a gente também está falando de geração de emprego, empregos para jovens, então tirar o Bolsonaro, colocar o Lula e principalmente debater, identificar os problemas e tentar propor soluções. Esse é o dever histórico que a gente tem hoje. Muito bem. Olha, Luca, eu, tô, eu tenho aqui um brinde para você, essa caneca aqui do Direitos na Rede. Eu estou colocando a câmera errada aqui. Eu quero passar as suas mãos, essa, oh. essa pequena lembrança, para que quando você vir essa caneca lá na JPT, se lembre que aqui o Espaço dos Direitos na Rede está aberto, escancarado, para a juventude do PT. Maravilha. Machado, muito obrigado por ter me convidado aqui hoje. Uma honra participar desse programa. Estamos à disposição, enquanto juventude... Sempre que você quiser debater algo, conversar algo, construir algo conosco, porque eu acredito que a política é isso. A gente só se faz com grupo, com coletivo e com muitas mãos. Uhum. E você é uma mão que eu sei que a gente pode contar. Então, muito obrigado pelo apoio. E é isso, pessoal. Vamos em frente, que o futuro é árduo, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer para torná-la ainda melhor. Muito bem. Nós estivemos aqui hoje conversando sobre juventude, o papel da juventude, a cidadania da juventude no PT e nos movimentos de juventude que estão se organizando e se levantando por aí. Eu recebi muito honrado o Acadêmico de Direito Luca Vinha, que é secretário da JPT do, do PT de Ribeirão Preto, a quem eu agradeço muito a presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço ao trabalho da nossa equipe de produção, Zé Alfredo, o editor eh, Tiago Cavani. E agradeço especialmente a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.